Salve, salve rapaziada, beleza? No vídeo de hoje eu vou ensinar aí vocês é, como ganhar cartinhas colecionáveis jogos, sem precisar jogar o jogo e ganhar todas as cartinhas colecionáveis que dá pra ganhar, beleza? Então, vamos lá pro vídeo. Primeiro vocês vão ter que baixar esse aplicativo aqui, que é o Eidodaddy. Tem pra celular e tem pra computador. Mas eu prefiro pra celular porque o celular sempre tá ligado, né? O computador, às vezes, vocês... Você pode sair do casa e deixar de o computador, né? Então eu prefiro no celular, mas se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo aí ensinando a fazer no computador, beleza? Então primeiro, vocês baixem aí, o link tá na descrição. Eu já uso ele há muito tempo, acho que já tem uns dois, três anos. Um. Agora acessem aí o, o aplicativo. Aqui é para conectar na conta de vocês. É, então clicando aí, é, vai pedir o usuário assim, e é, isso aí. Depois de conectado aí, clica aí nas três barrinhas, vai é que vai aparecer a conta de vocês. Clicando em jogos, vai aparecer todos os jogos de vocês aí. Clicando de novo nas três barrinhas, clicando em configurações, vai aparecer essa tela aqui. Aí vocês descem lá embaixo, porque é descer lá em cima é meio difícil, né? Que merda, hein? É, aí tem bem aqui, ó. configurações de Idol, é, offline farm Quer dizer, define seu status como offline para que seus amigos não vejam você no Idol Vamos supor que é, ativando isso daqui quando vocês começarem a farmar as cartinhas, os amigos de vocês não vai saber que vocês estão farmando cartinhas aí não vão achar que você está jogando Agora você desativando isso daqui, eles vão ver que você vai estar tá farmando porque vai entrar três jogos ao mesmo tempo, é, não dá banimento, beleza? Já, eu já eu usei esse aplicativo aqui há mais de 3 anos Então nunca aconteceu nada comigo Então vamos lá né Clicando aqui nas três barrinhas Menu principal para começar a farmar Vocês clica aqui ó Começar a cultivar Aí pronto Vai mostrar todos os jogos que você tem pra farmar No meu caso cinco jogos e 17 cartinhas Então tá farmando aí Clicando aqui no perfil de vocês Dando atualizar aqui Vai mostrar que vocês estão jogando ela é, Vai iniciar três jogos ao mesmo tempo Não, todos os jogos que tem pra farmar E vai ficar farmando aí No meu caso eu tenho cinco jogos aí pra farmar né Então vai dar todas as 17 cartinhas aí é só esperar aí, demora um pouquinho né Era pra ter mais né, só que eu tenho um outro pack de lá Se você não assistiu o vídeo, eu recomendo vocês assistirem o vídeo aí E eu mostro os dois pacotes de jogos aí Que as cartinhas pagam todos os jogos E lucram um pouco né Enfim, talvez tá um pouco confuso né Mas é isso aí, bem, bem possível próximo vídeo eu vou mostrar Jogos que conta mais um E que alguns também dão cartas colecionáveis E no meu caso eu já tenho aqui um bocado né Já tenho todos os jogos né Mas eu vou mostrar pra vocês como... Pegar eles é, então agora é só esperar pegar todas as cartinhas. Quando pegar todas as cartinhas é vai parar isso daqui. Aí quando parar, vai ficar assim. Vocês clicam aqui nas três setinhas. Aí vocês clicam bem nessa setinha aqui, ó. Aí clica em sair. Aí quando vocês fecharem aí, né? sair aí, aí pra logar vocês conectar aqui de novo. E pra fechar o aplicativo, porque se vocês não clicarem para serviço vai ficar essa notificaçãozinha chata aqui do Idodarinho. Aí pra coisa ó, aplicar, é pra tirar essa notificação. É só clicar em parar serviço Então é isso daí, o vídeo é esse Se inscreve aí no canal Deixa o like aí, beleza?